E aqui eu quero te trazer um, um artigo que viralizou, que foi um dos artigos mais compartilhados no mundo do empreendedorismo, aí do Kevin Kelly, que é o editor executivo e fundador da revista Wired, escritor né, de alguns livros maravilhosos. Ele dizia o seguinte, que para ser um criador bem-sucedido, você não precisa de milhões, não precisa de milhões de dólares ou milhões de clientes e fãs, né? Para ganhar a vida como artesão, fotógrafo, músico, designer, escritor, desenvolvedor de aplicativos, empreendedor ou inventor, você só precisa de mil fãs fiéis. Né? O famoso artigo que viralizou, que se chama The Thousand True Fans. Né? Os mil verdadeiros fãs. E até eu botei aqui uma referência de um artigo do meu amigo Rodrigo Vinhas, que ele, o artigo original é em inglês, né? do Kevin Kelly, mas aqui ele fez uma análise também, então ficou bem legal. Depois eu, eu passo para vocês o link. Mas basicamente, qual é a lógica por detrás desses mil fãs? Né? Porque acaba que quando a gente começa na internet, a gente fica muito preso naquela, naquela busca dos milhões, né? os gurus de milhões dizem que você precisa dar sua alma, fazer isso, fazer aquilo, então você tem que fazer isso, tem que fazer tal coisa, tem que, o é um mundo de cheio de ter que e no final você fica só colocando a sua felicidade no momento que você tiver 10 mil fãs e puder arrastar para cima, ou quando você vender tantos dígitos e tantos dias ou quando você tiver tantas pessoas na sua base e assim por diante a gente fica sempre achando que não é bom o suficiente o que a gente está fazendo não é o suficiente, a gente sempre, sempre tem aquela sensação de dever né? sempre ter que se atualizar pela próxima técnica, próxima estratégia e é um pensamento muito dos milhões, né? eu preciso disso para ter os milhões e milhões e milhões e, na verdade ele provou que não tá? você consegue ter um negócio extremamente sustentável que vá patrocinar seu estilo de vida, vai patrocinar tudo que você tanto busca né? se você realmente olhar para dentro e se perguntar o porquê de fazer o que você está fazendo e que você não precisa de mais de mil Clientes, tá? Mas esses mil clientes devem se tornar fãs fiéis. Então, esse é o contexto. E aí a lógica por detrás é a seguinte, tá? E o que é um fã fiel, né? É um cliente premium, que ele também diz, né? É um fã que comprará qualquer coisa que você produzir. Tá? Então, é aquela, aquele cliente que, sempre quando você tem um novo produto, uma novidade, ele nem precisa ouvir muito de você. Ele vai lá e compra porque tem um nível de confiança e de conexão contigo absurdo né? que é um caso que a gente vê mais de forma mais explícita com a Apple né? aqueles fãs fazendo filas gigantescas para o novo lançamento do iPhone sem, sendo que nem testou ainda, nem conhece nem né? as pessoas não estão utilizando para fazer resenhas né? simplesmente pela novidade, pela confiança pelo amor, pela paixão com a marca né então, alguns exemplos que ele traz aqui. É, esses fãs incondicionais vão dirigir 300 quilômetros para ver você cantar. Eles vão comprar as versões em capa dura, né, em, em áudio, em, em é, todas as versões possíveis do seu livro. Eles vão comprar a sua própria, a próxima estatueta né, para um, um artista, né, sem vê-la. Eles vão pagar pelo DVD com os melhores momentos do seu canal grátis no YouTube. Eles vão comprar a edição superfluxo do box do seu material reeditado com alta resolução. Enfim, é, eles vão te acompanhar de uma maneira que tudo que você faça, eles querem saber, eles vão criar Google Alerts, né, alertas no Google aí para notificar o seu nome sempre quando tiver coisa nova sendo postada e assim por diante. Então, são... Esse, esse tipo de fã que a gente está buscando. Não é o número né, de, de ter milhões e milhões de pessoas ali te seguindo, que nem né, a gente já viu alguns casos, né, daquela teve uma, um caso famoso que viralizou também, de uma blogueira que tinha, se eu não me engano, 2 milhões de, de seguidores no Instagram, e era uma blogueira lifestyle, né? selfies maquiando batom, biquinho e tal. E aí, quando ela resolveu vender, a primeira coisa, pela primeira vez, que foi uma camiseta, né, com alguns dizeres e tal, dos 2 milhões de seguidores, adivinha quantos compraram? Quantos que vocês acham aí? Simplesmente 20 compras. Ou seja, né, ela não tinha fãs fiéis, ela só tinha seguidores sem valor. Né? Então você não precisa virar refém Dessa busca de ter milhares e milhões de seguidores Basta você ter poucos, mas só que fiéis Poucos que você consiga criar experiências mágicas Que você consiga ter um atendimento super exclusivo, personalizado onde você possa realmente torná-los defensores da sua marca tá? E qual é a lógica por detrás financeira? Né? Vamos pensar aqui Se você tiver mil fãs, e esses mil fãs te darem por, lucro, é, por ano um lucro de 100 dólares, no caso né, as contas que ele fez foram todas em, em dólares, mas depois a gente pode converter, é, mas vamos dizer que esses mil fãs, esses mil clientes, por ano, uma vez ao ano, te deem de lucro 100 dólares, isso quer dizer 100 mil dólares por ano no seu bolso. Hoje em dia, né, pegando a conversão do jeito que está, 100 mil seria mais ou menos equivalente a 500 mil reais, e isso te daria um salário líquido, né? A gente tá falando de lucro aí de 60 mil reais por mês. Então, só para vocês verem que, na verdade, vocês nem precisam, talvez, de mil fãs, porque a lógica se aplica para 100 fãs, para 500, dependendo do valor agregado do seu produto, tá? E. É só para trazer um pouco de matemática e racionalidade para algo que é tão óbvio, mas que às vezes a gente não para nem para pensar e fica buscando algo sem mesmo saber por que está buscando aquilo. Tá? Outra maneira de calcular o apoio desse fã fiel é ter como meta, como intenção, aí receber um dia de salário dele por ano. Então você consegue pensar em como animá-lo, agradá-lo o suficiente para ele... Se dispor a, a doar para você né, em troca do, do seu produto, do seu valor, de tudo que você vai oferecer, um, um único dia. Ele tem 365 dias no ano, né, disso ele tem é, 200 dias de eu não sei direito, de trabalho mesmo, cinco né, vezes 52, uns né, 260 dias de trabalho. Ele só precisa te dar um. Você acha que é difícil? Então é por aí que você tem que começar a refletir que não é um trabalho titânico, né? É algo super viável. Então você não precisa se apegar a essa questão de volume, né? Uma vez que você tem a qualidade nas relações que você criar com o seu público, com a galera que você vai ajudar, tá? E os fãs fiéis, outra grande vantagem é que eles são o seu maior esforço de marketing do mundo, porque... Quando uma pessoa fala bem de você para outra pessoa, você recebe uma curadoria social. Né? Você não precisa ficar se auto-vanglorizando, vangloriando né? o tempo todo, dizendo que você é bom, que o seu trabalho é legal. Tá? Outras pessoas vão falar isso. E os fãs fiéis eles vão ser defensores da sua marca de uma forma tão ferrenha que uma vez que você tem uma legião, né, de 100, 200, idealmente mil fãs desse, você tem um impacto muito grande, né, você tem um impacto positivo, né, deles continuamente estarem falando da sua marca de forma positiva e assim você conseguir ter novos fãs entrando a partir desses fãs que são os grandes guardiões da sua marca. Sua vida na internet pode ser muito mais fácil, você pode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 pessoas bem próximas, para que eles possam se tornar os seus clientes, não só no curto prazo, mas também que te acompanham ao longo da sua jornada, aí e é o que a gente chama, que hoje em dia no marketing a gente tem reforçado muito, que é o LTV, que é o Lifetime Value, que é o, é o valor que essa pessoa tem ao longo da vida, porque muitas vezes, no primeiro momento, você vai, tem o um custo de aquisição né, o quanto você investe para adquirir um novo cliente que pode ser alto e muitas vezes não pode se pagar, mas se você faz um excelente trabalho com esse foco em criar uma tribo né, que respeite os mesmos valores que pense de maneira igual que tem um alinhamento de, de formas de agir, de pensar e de, de desenhar um futuro juntos, você tem a oportunidade aí de criar algo mágico e altamente sustentável a partir de não mais do que mil verdadeiros fãs. Então foque nisso, foque em criar os seus primeiros 10 superfãs, depois disso, os seus próximos 10, até chegar aos 100, e aí na construção de negócio online, você vai aumentando nessa tribo, você vai se conhecendo melhor, você vai criando pilares mais únicos né, na experiência do que você vai oferecer, e assim você consegue ter um negócio online muito, muito sustentável, tá? E por quê? que você também deve participar de uma tribo? Né? Porque aqui eu falei de você criar uma tribo dos seus mil verdadeiros fãs. Agora, você deve também participar de outras tribos, porque numa tribo você tem uma série de benefícios para acelerar a sua jornada. E são alguns benefícios que eu vou trazer aqui que hoje eu busco, eu busco cultivar e reproduzir dentro da tribo Pés Descalços que é a minha tribo hoje, que a gente tem um pouco mais de 100 pessoas lá, a gente está crescendo, né? esse ano a gente vai expandir ainda para mais pessoas, está sendo uma experiência muito linda, com muitos aprendizados, eu estou vendo aqui vários rostinhos da galera da tribo também, e está sendo uma experiência cocriada onde a gente, a cada passo, a gente vai aprendendo, a cada experimento vai desenvolvendo, mas é um local que pode contribuir muito para você crescer do jeito certo na internet. Então vou falar de algumas vantagens aqui, tá? Então a primeira coisa é direcionamento, né? Para você dentro de uma tribo conseguir ter clareza do norte do seu projeto, né? Para saber por onde começar, é para onde ir diante de tantas possibilidades e confusões, né? Que a gente vê por aí. Você estando em contato com mentores que já passaram pelo que você está enfrentando. É, onde eles podem te auxiliar com atalhos, com direcionamentos mais essencialistas, isso daí vai te ajudar muito, principalmente no começo. Autoconhecimento, porque se você não se conhece, é muito difícil você seguir em frente, diante dos obstáculos, diante das dúvidas, diante das inseguranças, porque a gente precisa, de clareza, a gente precisa botar luz naquilo que hoje está nos impedindo de seguir, e nos impedindo de alcançar os resultados que a gente quer. Então, sem autoconhecimento, para primeiro ter um bom, uma boa visão do norte, né, do seu projeto, do seu negócio, da sua clareza de propósito, e segundo, para entender quais são as barreiras internas que hoje estão te pedindo, porque nove em cada 10 pessoas que hoje fazem parte da tribo e tem travas, não estão conseguindo seguir em frente, não é por conhecimento técnico. Porque isso é muito fácil você adquirir, né? Numa aula, num tutorial, num passo a passo, você adquire. São mais travas emocionais internas, é né? Medo de achar que não é bom o suficiente, medo do julgamento do outro, medo de, de fracassar, medo de largar o certo pelo duvidoso, entre aspas, né? Então, são vários medos que muitas vezes são medos ilusórios, né? A maior parte das vezes que baixa você trabalhar no nível de autoconhecimento e confiança para você conseguir seguir em frente. Então, além disso, novas habilidades, né? Porque para superar o desconhecido, né? Você precisa aprender novas coisas, né? Porque senão você já estaria com os resultados que você tanto busca. Então, novas habilidades, seja conhecimentos técnicos, seja conhecimentos estratégicos seja passos mais facilitados, estruturados vão te ajudar a seguir em frente e continuar ampliando a sua zona de conforto. Então você precisa ter um lugar seguro para aprender essas habilidades e, e não todas as habilidades, mas as habilidades que você precisa para esse momento, né? Porque menos é mais, né? O essencialismo eu trago em tudo que eu faço para que você possa ter uma visão de priorização né, de intencionalidade. Você não sair fazendo tudo porque você pode fazer, mas sim porque você deve fazer. O poder fazer é infinito na internet. Você pode tudo. São muitas possibilidades, são muitos caminhos. Mas o foco é o que vai te dar a concentração da sua energia para você ter resultados mais rápido. Porque se você dispersar e de descentralizar sua energia e botar um pouquinho em cada caixinha você não consegue fazer nada bem feito e tudo avança numa velocidade muito lenta que pode muitas vezes te decepcionar te frustrar e você falar ah, isso não é para mim então o essencialismo vai te tornar essa jornada mais leve mais intencional né e você vai conseguir conquistar resultados mais rápido aprendizado contínuo também que é importante porque é uma jornada contínua, uma jornada sem fim, né? É como se fosse uma espiral virtuosa, positiva, que você vai adquirindo conhecimento em camadas, se aprofundando cada vez mais e entendendo que é, é algo cíclico. Né? Eu uso muito os três pilares do propósito, do produto e das vendas. E esses três pilares vão te acompanhar ao longo de toda a jornada, porque nunca tem fim. Você sempre pode sofisticar, você pode aprofundar, você pode ampliar, né? então hoje a gente vive numa sociedade muito baseada em conhecimentos superficiais e imediatistas. Poucas pessoas têm hoje a coragem e a maturidade de se aprofundar em algumas áreas e, e até nos seus próprios projetos, né? porque uma vez que você aprofunda, você sempre vai trazendo mais facetas, nuances e, e vai trazendo um, um olhar mais crítico sobre a transformação que você está vivenciando, mas que também você está se propondo a ajudar outros, a você está colaborando com, com a jornada de outras pessoas. né? Então, é muito importante essa mentalidade de beta permanente né, para seguir em frente. Além disso, é, motivação, porque se a gente olhar para a palavra, motivação é o motivo que te leva a ação. Né? Então, é aquilo que nos permite seguir em frente mesmo diante daquela procrastinação, ou daquela confusão que te paralisam, né? Então aqui é a clareza do porquê você fazer o que você faz. E a, a tribo ela vai te trazer essa, esses motivos, vai te ajudar com esses motivos para que você não pare, né? sem pressa, sem pausa, que é um dos lemas que a gente é, compartilha. Além disso, a colaboração, porque não existe indivíduo que seja mais poderoso ou sábio do que a inteligência coletiva. Então, o aprendizado não vem só de uma pessoa, né? ela não vem do topo para baixo ou só de baixo para cima, ela vem de todas as direções, lateralmente, e a colaboração, ela, ela traz esse senso de comprometimento com o outro, né? que é muito forte, e isso pode naturalmente se espelhar no seu projeto. Evolução holística, porque eu não acredito que para uma verdadeira comunidade prosperar e florescer, eu acredito que você deve olhar de forma mais sistêmica para a sua vida, né? não só o negócio, porque o negócio é muito conectado com o seu nível de energia, sua saúde, os seus relacionamentos. Então, por isso que eu gosto de trazer elementos corpo, mente e alma, para que te dê uma base sólida para você se dedicar ao seu projeto, né? você continuamente expandir a sua zona de conforto, sempre no limiar ali para você e né, aumentando o seu espectro de, de conhecimento, de sabedoria, auto-observação para entender né, os seus limites, até que ponto você pode forçar ou não. Então, para mim, é muito importante essa evolução holística. Paciência, né, como eu falei, sem pressa, sem pausa, porque tudo que a gente constrói e que tem desde o início uma visão de longo prazo, tende a durar muito mais do que aquela pessoa que entra apenas querendo o retorno financeiro de curtíssimo prazo. Não que não seja importante, né? dinheiro é muito importante, uma energia que a gente tem que abraçar, a né? energia da abundância, entender que ele é apenas um meio, mas que não pode ser o fim acima de tudo, né? por qualquer preço. Então aqui é paciência, coragem, que é agir a partir do coração, a resiliência para seguir em frente... E com humor e leveza durante a jornada também é importante. Então, é uma oportunidade para você se sentar em novas mesas, novos ambientes, novas famílias, né, com diversidade, novos olhares e perspectivas sobre o seu projeto. Então, por isso que qualquer pessoa, por menos experiência digital que ela tenha, ela com o olhar de vida dela, né, com a maturidade dos, dos, das vivências que ela teve, sempre vai te ajudar. Além disso, inspiração, né, porque você vai ver casos reais, você vai ter apoio de outras pessoas que estão vivenciando as mesmas, os mesmos questionamentos e os mesmos desafios que você. Então, essa, esse contato né, é muito, muito inspirador para você seguir em frente também com olhares complementares. Mas não é. adianta nada a inspiração sem transpiração. Então, esse incentivo né, e o passo a passo, as trilhas para você executar, tirar do papel... Né, se manter resiliente nessa jornada é fundamental, porque é na execução, no aprendizado, que o, o, o real, a, a real sabedoria, ela aparece, é onde você conquista né, coisas de verdade. Então, tem o um acompanhamento de pegar na mão, de dar as, as mentorias ao vivo, da gente responder as perguntas, da gente ter grupos mais íntimos, onde a gente pode compartilhar. Então, esse acompanhamento é fundamental também, no momento onde, muitas vezes, a gente tem... Mais perguntas do que respostas, né? Pequenas e constantes vitórias, né? De novo, sem pressa, sem pausa, é importante a gente ir conquistando né? pequenas vitórias. Imagina você evoluindo todo dia 0,01%, daqui a pouco você está com uma grande evolução. Então, é muito importante não só evoluir né, de forma constante, mas também celebrar, porque toda vitória é uma vitória, né? Por menor que seja, então a gente precisa reconhecer. E muitas pessoas têm essa dificuldade, já vão postergando, já vão, na verdade, para o próximo resultado, próximo desafio. Então, é, é muito importante esse nível de celebração. Um porto seguro também para você poder errar, aprender e crescer num ambiente mais seguro, né, onde as pessoas estão ali se apoiando. É uma nova família que muitas vezes a gente não encontra na nossa própria família, nos nossos círculos de amizade as pessoas ainda estão presas dentro das suas próprias dinâmicas, familiares, seus medos, suas incertezas, inseguranças e muitas vezes elas acabam te julgando, te criticando e isso te desmotiva e elas fazem não por mal para te fuder, mas simplesmente porque estão é, querendo te proteger, né? E aqui vai ser um ambiente diferente disso, né? vai ser um ambiente seguro, para que você possa errar, aprender e crescer sem, sem esse medo. E, óbvio que o caminho tem que ser divertido e leve, né? para uma evolução tranquila e prazerosa, porque senão, se tudo for sofrido, muita obrigação, né? a gente não chega em nenhum, nenhum lugar. Então, são alguns pontos aqui que são fundamentais para você participar de uma tribo, então é importante você se identificar com os valores, você se identificar com a proposta, se identificar com as dinâmicas de uma tribo, porque essa tribo pode ser o seu maior porto seguro para que você cresça, construindo também a sua própria tribo. Porque uma vez que você participa de tribos, você desenvolve mais ainda conhecimento para levar experiências e, e dinâmicas interessantes para você criar os seus mil verdadeiros fãs. Tá? Então... É, eu já vou chamar aqui o Júnior, que faz parte da tribo também, e hoje eu vou dar uma mentoria express para ele. Mas já queria adiantar para vocês, enquanto é, eu chamo o Júnior aqui em um minutinho, porque a gente vai trazer o Júnior aqui pelo StreamYard a primeira vez, então, acho que vai rolar de boa. Tá? Mas queria compartilhar para vocês aqui uma oportunidade também especial que é, vai rolar semana que vem. E na semana que vem eu vou fazer algo novo, que ainda não fiz até hoje, que se chama Workshop Lançamento no Mi, tá? E o que, que é isso, galera? Eu vou mostrar no detalhe uma estratégia minimalista que eu usei no mês passado para lucrar R$41.790 em três dias sem ter produto pronto. Por que eu vou mostrar isso? Foi algo novo, que eu testei E deu muito certo E eu vi que um dos principais Problemas da galera que está começando É não ter o produto ainda E aí ficam esperando criar O produto mais lindo, elaborado Possível, da vida e tal E quando cria, vai lá E tenta vender e não consegue vender E é uma inversão De valores, né, de etapas Que eu não quero que você caia tá? Porque você pode realizar a venda antes mesmo de ter o produto pronto, óbvio que não é alabangu e não tendo nenhuma ideia, mas é mais importante você vender primeiro para validar a real demanda de mercado do que você criar um super produto e depois não vender. Tá? Essa lógica ela pode ser contra intuitiva para muitas pessoas, mas eu posso te garantir que funciona. E lá eu vou contar várias histórias, vou dar vários exemplos eu vou abrir no detalhe como que foi né, nesse meu caso específico, onde eu ainda não tinha uma, uma mentoria, a, a mentoria ainda não estava pronta, avançada, já tinha né, os conteúdos, as ideias, as metodologias e tal, mas só que o produto não existia. Então, eu, para testar o real interesse da galera, fui lá, fiz uma estratégia e a estratégia deu muito certo, porque foi... Provavelmente a estratégia onde eu tive o maior lucro em menos tempo na minha vida. E com muito pouco trabalho. Foi assim, extremamente leve. Foi uma questão de organização de uma semana. E eu tenho certeza que eu abrindo no detalhe essa estratégia vai te inspirar para te mostrar que é possível. tá Que dá para você ter um bom lucro. Ter uma estratégia simples e leve em poucos dias. Conseguir já ter uma venda representativa, não quer dizer que você vai vender 40 mil reais né, de lucro, né? cada um tem o seu contexto, dependendo da sua maturidade, mas é super possível. tá Então vai ser um workshop aí para quem quer conquistar a sua liberdade financeira, sem ter que se matar de trabalhar né, nesses lançamentos complexos e complicados que a gente vê dos gurus de milhões, para você fazer... De forma simples e rápida, tá? E como que vai rolar isso daí? Vai ser no dia 16 do 9, então quinta-feira, sem ser essa outra. Das 19 às 22 horas, vai ser uma sala fechada no Zoom, apenas para apenas participantes pagantes e vai ser um investimento simbólico. É só para você mostrar o seu comprometimento e entrar comigo, tá? Agora são 100 vagas por R$ então... É bem baratinho, é só para que você se comprometa em aparecer lá e colher todo esse conteúdo e toda essa sabedoria que eu vou passar aí para vocês, tá? Vai rolar também suporte, vem um grupo fechado no WhatsApp. E para você participar, é só é, clicar nesse link aí que eu botei no chat. Ó, esse linkzinho aí, que lá vai ter um vídeo explicando no detalhe como que vai rolar, tal, tudo bonitinho vocês já podem é, podem participar tá a Tatiana também perguntou aí como que pode fazer para fazer parte da tribo em breve eu vou é, abrir inscrições para a tribo então fiquem de olho aí que provavelmente na outra semana vai ter novidade tá bom a Fátima querida falando a Porto seguro a tribo é o Porto Seguro mesmo. Fátima é deliciosa, é uma querida aí, está sempre presente. A Sandrinha também, a Angélica, a galera toda da tribo está aí em peso. Então, queria agradecer a presença de todos. A Pri, galera em peso aí. A Marielle, top, top, top. Então, a Mônica. Então, vamos agora chamar o Júnior. O que a galera tem que conhecer, Engue, Gui? Um negócio online. Que são os nomis, galera, que é uma forma é. diferente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 muito bom então deixa eu ver se eu consigo aqui ó, ó entrou deixa eu remover olha quanta tecnologia eu amo isso estou tá te ouvindo bem você tá me ouvindo bem perfeito excelente então galera se vocês estiverem ouvindo Júnior é só botar aí no chat e vamos lá, meu rei, vou botar aqui o microfone, você me confirma que continua ouvindo. E como que vai ser a dinâmica? É, o Júnior é uma das pessoas mais engajadas lá na tribo, então eu queria te agradecer aqui publicamente novamente. E Júnior Júnior cria frases incríveis, é, compartilha uma série de, de recursos lindos lá, que gera valor para a galera. Então a ideia aqui, Júnior, é que eu possa gerar o máximo de valor para você, em 10, 15 minutinhos. Então, se você puder contextualizar um pouco né, o seu projeto, a sua história, né, o que você está é, criando né, agora na internet e onde você precisa da minha ajuda. Né? Então, é só trazer de forma bem específica né, o que você precisa agora para que eu possa gerar o máximo de valor para ti. Beleza. Então, agradecer a oportunidade. É, e eu queria deixar... Duas coisas aqui, primeiro, para a galera que está assistindo. Que para você agora só falta 999, tá? Você já tem um fã fiel aqui, então você não precisa... <risos> só, você já está com parte do seu caminho aí trilhado. Conta comigo sempre, toda a sua cola. Me identifico muito com você, muito, muito. Então, você citou eu, Vinhas, eu te conheci através do Vinhas. E, e conheci aquele artigo através do Vinhas também. E quando eu vi a sua aula lá no, no Vinhas, eu falei... Nossa, é esse cara que eu quero seguir. E muito obrigado por tudo aí. É, o principal ponto que a tribo, é, é, só para contextualizar, é, a gente que já vem de outros cursos, a tribo me trouxe muita clareza através da sua metodologia para qual caminho eu deveria trilhar. Então, tenho que te agradecer isso aí, porque para quem é perfeccionista multipotencial, a falta de clareza é uma morte. Então, são duas características aí que me atrapalham muito. Talvez a pessoa escute o perfeccionismo e não saiba o que é o perfeccionismo, o perfeccionismo é um perigo, então, é que é, te, te paralisa, e me paralisou por muito tempo. Então, te agradecer que a clareza foi, é, talvez, até esse momento, o ponto principal que a tribo me deu. então Muito obrigado por tudo e conta comigo sempre, com você sempre. É, e o produto é, que eu estou criando é um produto é, que... É, que veio através dessa clareza, que é a minha paixão pela leitura, a paixão pelos livros. Então, a minha intenção hoje é ajudar as pessoas a, a, a, a lerem de forma correta, a compreenderem melhor o conteúdo dos livros, é, a, a melhorar foco, concentração, memória, é, de, desenvolver e instalar o hábito da leitura, então, escolher melhor os seus livros, que as pessoas erram, às vezes, lá na origem, na escolha do livro. Então, é aproveitar de forma objetiva o conteúdo do livro. E, às vezes, você não tem necessidade de ler o livro todo, isso ninguém sabe. Então, assim, é, esse é o meu projeto hoje. Eu tenho um inimigo aí, que aqui já vem parte, né, que eu quero a sua orientação, é, que eu vejo muito, né, que eu comecei uma pesquisa maior sobre isso, que... É, tem, hoje tem muita gente oferecendo da pessoa ler 52 livros por ano, leia um livro por semana, e isso quase me mata, porque se qualquer conversa que você tiver numa mesa com cinco pessoas, você vai perceber que essas pessoas elas não leem nem um livro por ano. E tem muita gente caindo nessa promessa de que você vai começar a ler 52 livros por ano, e é, eu não... Eu, Olha que eu leio há muito tempo. E isso não é fácil e não tem sentido. Então, é, é, é muito preferível você ler, talvez, um livro por mês e absorver, pegar as práticas desse livro e esse livro transformar a sua vida completamente do que você ficar preocupado. E eu estou falando isso porque eu já cometi esse erro. Então, eu já li para terminar livro. Então, ah, eu quero terminar, quero acabar aí. Isso não faz o menor sentido. Então, eu queria é, escutar de você se o que eu estou te falando faz sentido, se é um caminho que que é esse é o, é, o, é o inimigo número um hoje que eu tenho, porque depois eu percebi pesquisando que tem muitos cursos prometendo isso, e eu estou pretendendo bater forte na contramão dessa promessa, de que ler menos, é, é prefiro você ler menos e ler certo, ler melhor, para você é, é ter a oportunidade do livro te transformar na prática. É você pegar um insight e colocar aquilo em prática e ter a sua vida transformada, do que você ficar aí... Ah, não, quero terminar, quero terminar, quero terminar, quero terminar. Como, é, é igual curtida, né? É, um, é mais um valor regóico do que, do que um, um valor prático. Não estou te ouvindo, hein? Opa, agora tá. Agora tô. Ah, desculpa, eu tava, tava falando umas coisinhas aqui, mas, mas que bom, não, não falei nada de... É... Então, o que que... Cara, eu acho fenomenal, primeiro, porque só de você ter um movimento que vai contra a maioria, isso já vai te diferenciar, né, independente do caminho que seja. E, pessoalmente, eu concordo muito com você, porque eu já fui... Dessa época eu estudei várias técnicas de leitura dinâmica, eu sentia muito orgulho da quantidade de livros que eu lia, mas aí eu comecei a perceber que eu acabava de ler um livro e eu falava, beleza, o que, que eu tiro daqui agora, né? De insight real, de, de aplicabilidade, o que, que eu vou levar para a minha vida? né Então, era, era o dedinho nervoso da Amazon, né? Tipo, um livro só no... One Click to Buy, e aí comprava 12 livros, não lia, lia um, dois, três, aí já comprava mais, aí quando eu vi, minha casa estava cheia de livros, não conseguia ler nenhum. Então, é, o que você fala conecta muito comigo, porque é exatamente o que eu estava... que eu estou refletindo nesses últimos meses... Há um tempo que eu venho pegando livros mais complexos ou mais longos mesmo. E aí eu comecei a me deparar que pô esse livro aqui, primeiro, não só pela quantidade de páginas, mas também pela profundidade né, das, das reflexões, é, é, é, é humanamente impossível. A não ser que eu só estude ele né, durante uma semana. Mas é um livro para um, dois ou três meses até. Então hoje eu estou me pegando muito mais degustando os livros, tendo a prática diária da leitura, mas é, absorvendo de forma mais profunda os conceitos, as práticas e é, até consolidando aprendizados do livro. Então, eu leio uma primeira vez, depois eu exporto as minhas notas, eu faço resumos, teve uma época que eu estava fazendo é, resumos via Live né aqui no Instagram no YouTube e tal então é para mim tem feito muito mais sentido que você tá propondo fazer e eu serei facilmente um, um consumidor seu né para entender as técnicas para poder é, absorver ainda mais o conceito de se a gente parar para pensar são pessoas que às vezes dedicam 20 30 anos da vida para escrever algo que custa 30 40 reais Maravilha. E é, para mim, o maior retorno sobre investimento de todos, né? Então, é algo que eu desenvolvi uma, uma paixão pela leitura com Harry Potter, lá atrás, né? E, e hoje eu tenho uma paixão até mais profunda com a leitura através da escrita, né? passar agora também. Então, eu acho que faz muito sentido e é muito bom você se posicionar e ter um inimigo em comum. Aí você explicitamente fala, ó, não sou a favor de ler um livro por semana. Não acho que faz sentido. não. E tipo, é a sua posição, não quer dizer que é errado, né? É o seu posicionamento. É, até mesmo porque existem pessoas que precisam ler muito, por exemplo, um concurso público. Então, essa pessoa ela precisa ler mais rápido, ela precisa ter uma dinâmica maior de leitura e está tudo bem. É, então, assim, aí é, é, vem outro ponto que aí vai, vai entrar no produto, que é o, o objetivo né, da leitura. O que, que, que eu quero pegar? Então, vem lá da escolha. Então, assim, é, te escutar é, é, a favor desse meu posicionamento me deixou bem, é, bem feliz, porque realmente é um ponto que realmente me incomoda. E eu sei que é possível aproveitar muito melhor o livro, com técnica de estudo, técnica de aprendizagem, diminuir na curva de esquecimento. Então, dá para fazer isso é, de forma muito bacana. Então, legal. E um, aí, caminho, um caminho que eu tracei aqui agora, é, que eu quero validar com você também, é, e eu estava assistindo as minhas suas aulas lá na, na tribo de novo, e eu, eu, eu trilhei um caminho que eu tenho muita vontade de ter um e-book no perpétuo, rodando, com uma, uma campanhazinha, ele rodando, porque eu pretendo me tornar um escritor oficialmente. Então, é, é um projeto mais né, para eu escrever com calma. E o, o, o e-book, eu já tenho um e-book escrito, que eu até, é, já está até na, na Hotmart, mas é, não foi nada oficial, foi mais para terminar o livro mesmo, que eu estava precisando, com essa sensação, estava escrevendo, escrevendo, escrevendo, não estava terminando, eu precisei terminar um. Só um para terminar. Então, eu tenho a vontade de ter essa, uma campanha rodando, com um e-book, que vai ser sobre leitura, tudo ligado. Né? É, eu vi lá no vídeo, você falando sobre aqui, o vídeo seu sobre os cinco melhores métodos, você falou do desafio, que eu tinha esquecido do desafio. Eu já é. tinha ouvido falar do desafio, mas isso eu tinha esquecido. Então, eu imaginei fazer o e-book, o desafio da leitura, que seriam três a quatro, quatro semanas, ah. E o outro caminho, a mentoria. Então, seria o e-book, desafio, mentoria. E a minha ideia, a diferença do desafio para a mentoria, é que no desafio eu gravaria, por exemplo, três aulas gravadas, que eu disponibilizaria para o grupo, e na quarta semana eu faria uma live, para tirar as dúvidas, para interagir com a galera e tal... É mais ou menos por aí, que seria o produto mais barato. E depois, a mentoria, seriam já quatro semanas, todas ao vivo, com aula também, mas aí um, um, uma, uma proximidade maior. Então, essa, essa é a minha ideia. E-book, desafio, mentoria. Eu queria saber o que, que você pensa sobre isso. Legal. É... Eu acho que pode ser um caminho que funciona, sim. Um e-book com um, um valor bem acessível, onde né, num, a barreira financeira não exista, né, para a pessoa já ter um primeiro contato contigo, e nesse e-book você entregar bastante, né, e já ser uma primeira excelente impressão, e criar um espaço legal para você vir com uma oferta, né, no final do e-book. Então, isso super funciona. Né? Se você encontrar uma equação onde o investimento que você faça é, fique no break-even, pelo menos só vendendo e-book, e você lucre né, com as vendas vindas dos produtos que você vai oferecer no final do e-book, né, como o upsell, é legal. Tá? Se você estiver perdendo dinheiro para vender o e-book, aí tem que é, prestar atenção para ver se... Você faz sentido mal, né? Agora, é, o que eu faria no final do e-book é uma chamada para uma ação única, para um produto único, para não confundir. Porque chega no final, você propõe um ou outro, pode gerar um pouco de, hum, legal esse, mas eu acho que eu quero esse, mas esse também é um pouco mais caro, então... E aí a confusão leva a inação. Então é legal você pensar qual desses dois produtos você está afim de, de se dedicar no primeiro momento, tá? para que você possa, é... e não quer dizer que você não vai vender o outro, mas é que você possa ter focos únicos né? em cada etapa, né? a única coisa em cada etapa. Então, no final do e-book, você poderia vender o desafio e no final do desafio, você poderia vender a mentoria, né? dependendo do valor, do preço e assim por diante. Esse é um caminho em função da estratégia que você trouxe, tá? Agora, um outro caminho que eu acho que é mais eficaz, tá? E é o caminho que eu tenho reforçado do, do Nomi, dos negócios online minimalistas. É você, no seu e-book, você já tem um método, né? Você já tem um conteúdo super forte, pensado, estruturado. Né? Basicamente, pegar o seu índice, tá ali, né? Você já tem muito material para criar uma aula incrível, uma aula que realmente gere valor, uma aula que possa aumentar o nível de consciência da pessoa ao ponto dela de falar, nossa, o Júnior entende o que ele está falando, o Júnior tem uma solução para um problema que, que eu nem sabia direito que eu tinha, então eu vou dar um voto de confiança para o Júnior. Então, o e-book, ele poderia fazer isso, só que a aula é muito mais rápida. É porque talvez o e-book, a pessoa não seja... Você vai ajudar a pessoa a ler mais e melhor, né? Talvez a pessoa tenha dificuldade de ler ainda. Então, uma aula em vídeo, né, ela talvez tenha mais facilidade do que ler um e-book. O e-book tem quantas páginas? Não, ele ainda não está escrito, né? É, mas eu imagino um e-book, pela minha experiência primeira, 40 páginas, 50 páginas. 40, 50 páginas. Beleza. Mas é, a aula, acho que você traz mais recursos... Né, visuais e é mais fácil você persuadir a pessoa do que o e-book. Então, essa aula poderia ser uma aula gratuita com essa aula que seguindo uma, um, uma estrutura que eu trabalho lá na né, aula que vem né, tem uma aula lá dentro da tribo que depois eu passo o link né, caso você né, não ainda. Seguindo essa estrutura que é basicamente o conteúdo que você já pensou né, em termos do, do e-book é, e com com a estrutura que eu proponho, você só encaixando as coisas, você, no final da aula, você vai apresentar o seu produto como uma solução. E vamos dizer que seja o desafio. Então, assim, você tem um, um mecanismo que você pode botar no perpétuo. Então, essa aula pode ser uma aula gravada, que várias pessoas possam assistir, né? como se fosse um e-book, mas é uma aula gravada. As pessoas passando por essa aula, no final algumas vão comprar o desafio, e logo depois do desafio você pode vender a mentoria. Ou você pode ter uma aula vendendo desafio, uma aula vendendo mentoria. Né? E, e vice-versa, você vai fazendo né, o cross entre isso. Por que, que eu digo que essa pode ser uma estratégia melhor? Porque você vai ter uma maior velocidade para aumentar o nível de consciência da pessoa sobre a sua solução e sobre... A jornada dela de consciência do problema até a busca da solução. Uma aula, em uma hora você faz isso. Já um, um e-book de 40 páginas, talvez não tenha tantas pessoas terminando o e-book quanto as pessoas terminando a sua aula. E a aula você pode trazer depoimentos, você pode trazer imagens, você pode trazer é, muito mais recursos audiovisuais que podem ajudar nesse processo de persuasão, tá? Então, eu acho que dessa forma você consegue ser mais assertivo. É mais simples, até porque você, para criar uma aula dessa, né, você botar uma aula de uma hora, você vai fazer no Google Slides ou até no próprio mapa mental, como eu estava fazendo aqui, né, é bem fácil em termos de execução. Vai criar uma oferta legal e aí, no momento, vai revelar a oferta. Com o um link, a pessoa vai clicar e aí vai seguir em frente com o seu produto. Né? Eu acho que assim você simplifica e você cria primeiro um produto campeão. Tá? Você precisa focar num primeiro produto. Esse primeiro produto pode ser o desafio, esse primeiro produto pode ser a mentoria. Né? Eu sugiro muito no início ser a mentoria. Por quê? Porque na mentoria você vai aprender ainda mais rápido e de forma mais imersiva com a galera que você vai ajudar. Porque você tem várias hipóteses hoje na sua cabeça, você tem várias ideias e você tem é, várias percepções, mas que nem todas estão ainda validadas. Né? São muitos achismos que você precisa validar para se tornarem verdades, né? e é, recorrências, e, e conversões, e porcentagens. Então, quanto mais rápido você tiver essa troca, e mais intensa for, né? E na mentoria é muito mais do que num desafio, que é muito mais do que num curso, é, gravado, né? Você vai conseguir melhorar o seu desafio, melhorar o seu e-book, melhorar o seu curso, melhorar todo o resto que depois pode se tornar mais automatizado e escalável. A mentoria tem essa dificuldade da escala, mas você pode considerar que no início você não precisa de escala ainda. No início, você está numa fase de aprendizado. E se você ganhar dinheiro para aprender, você está sendo um grande beneficiado. Né? Porque quantas coisas que a gente aprende na vida que a gente ganha para aprender. Geralmente, a gente investe para aprender numa universidade, numa faculdade, num curso, num treinamento, numa mentoria. Então aqui, a gente inverte esse valor. Você vai receber dinheiro das suas mentorias para aprender sobre o seu público, para aprender o que, que eles precisam para aprender de forma profunda e assertiva quem é que você vai ajudar, porque aí todo o resto depois melhora. E é um ciclo retroalimentício, sei lá, mas é um é retroalimento. Né? Por quê? Porque você, com esses aprendizados, você melhora a aula, e a aula melhorando vai vender mais, aí esse melhor o produto então por isso que eu falo que são camadas né por isso que a gente tem na tribo aí nesse compromisso de um ano a gente tem quatro grandes ciclos de três meses primeiro mês é proposta segundo produto terceira venda quarto mês propósito, depois produto e venda porque a gente vai refinando sofisticando aprofundando né cada um desses elementos então por isso que eu sugiro tanto a mentoria no início que você pode vender menos né, volume, você não precisa fazer muitas mentorias, você pode vender por mais caro, então receber um valor maior, né, porque você vai ter uma entrega maior, você tem mais pontos de contato para interagir perceber perceber né, se o que você está propondo está fazendo sentido, mais feedback, mais é, simplicidade, porque você, é, com o Zoom, você já entrega uma mentoria, né, você é, não precisa ter o produto já pronto, né? você pode ir criando ao longo da jornada, né? em função também do feedback da galera. Então, sem dúvida, tem muitas vantagens. Né? É o formato que tem mais vantagens. Quer dizer que é o formato único para se começar? Não. Você pode começar com um desafio, vai ser muito bom. Pode começar com um e-book. Mas só que conheço poucos negócios hoje que ganham dinheiro e são sustentáveis vendendo apenas e-book. Existe, mas é a grande minoria, porque você precisa de um volume muito grande né, para vender... Algo que vai custar, de repente, 29, 49, 69, 99, mas não deve passar muito de 100 né? Já uma mentoria você pode vender por R$500, mil, né? dependendo do número de encontros e do formato. Então, eu acho que se você ainda não tem o e-book pronto, se você vai criar todos esses recursos que você falou, é, da primeira estratégia, eu investiria essa energia toda para criar uma excelente aula... Essa aula, no final, você tem uma excelente oferta, vender um primeiro produto, que pode ser a mentoria ou o desafio, né? Eu aconselharia a mentoria. E a partir daí, você, depois de três meses, assim você vai colher um, uma quantidade de aprendizados, que aí a próxima etapa vai ser muito simples para você, e aí você vai, pode trabalhar com mais escala. Não, ótimo. Ótimo, que aí eu... É, eu gostei muito dessa ideia da aula. É uma coisa que eu acho que eu vou conseguir fazer com uma certa facilidade. Eu tenho muita dificuldade em montar a oferta. Sim. Eu, definitivamente eu não sou um vendedor profissional. Eu não teria dificuldade nenhuma em montar uma aula. A aula eu acho que montaria com tranquilidade a oferta que seria mais. Bom, mas eu gostei desse caminho. É, aulão, mentoria. Isso. Assim, Agora, a gente Questionamento legal para você. Por que, que para a aula vai ser muito fácil? Porque você acredita que vai ser muito fácil montar a aula e a oferta vai ser muito difícil. Assim, eu tenho uma certa facilidade de comunicação. Eu já tenho o... Oh, olha o Raul, posso aqui? Eu já tenho é, o, o, o, o método o um do método montado, né, Sim. chama P2R, para input, P2R. input, resume e revisão, então já Legal. tem um, um nomezinho montado, que é a partir daí que eu desenrolo todo é, o método, então assim, eu acho que eu consigo, ainda mais uma aula menor, né, para poder... É lógico que não tem como entregar tudo em uma hora, em uma hora e meia, alguma coisa assim. Então, assim, eu acho que eu não teria dificuldade de, de fazer, de montar essa aula. É lógico que ela vai, ela vai ser a primeira versão, ela, ela vai melhorar, ela vai melhorar, ela vai melhorar, melhorar, melhorar sempre. Mas adorei essa ideia. Adorei. Vou cobrar uma aula baratinha, que no final eu faria a oferta. Assim, é, é, Eu acho que é sempre uma, uma Eu estou te falando da dificuldade da oferta, porque eu sempre tive a dificuldade de... Mas eu nunca tive a clareza que eu tenho hoje também, não. <risos> então, tem isso. Então, assim, eu ainda estou oh, falando que eu, eu tenho uma dificuldade passada. Eu não sei agora, com a clareza que eu tenho, se seria bem mais fácil. É, Beleza. Porque eu, eu, vou eu te tentei falar. trabalhar muito tempo... Não sei se necessariamente... Com... Desculpa, te interrompi. Continua. Não, é a, a, a dificuldade que eu tinha de oferecer desenvolvimento pessoal. Por ser intangível, hum. né? Que a gente já conversou isso é... Você já vem falando isso de outras vezes. Então, você oferecer, por exemplo, é, eu sou um, um estudioso feroz da autodisciplina. Hum. E você vender disciplina é muito difícil. que você, você, você tem que vender o que a pessoa quer e entregar o que ela precisa, né? Então, hum. é, então é, mas tudo bem. É, agora é outro caso, que é o caso da leitura. Então, assim... Pode ter certeza que se eu tiver dificuldade eu vou te perturbar. Não, não quero perturbação, por favor. Deve precisar. Mas o que eu queria trazer, como luz aqui a gente conclui, é que muitas vezes a gente considera que tem extrema facilidade em dar conteúdo, né, e extrema dificuldade na hora da venda, da oferta. Por quê? Porque a gente associa vender como algo negativo, né? Por uma série de pré condicionamentos que a gente vai herdando do inconsciente coletivo do que a gente vivenciou dos nossos pais, né, os seis pais que eu falo muito, né, pais, professores, patrões, padres, políticos, publicitários e tal que vem nos moldando, né, e criando essas crianças. Então, vender a gente associa muito a questão do pô, aproveitador, bandido, né, que está bem e tal, e a gente acaba Inconscientemente criando essas barreiras internas né? Sendo que quando você está promovendo conteúdo Ou dando uma aula, você está servindo o outro né? Você está educando, você está compartilhando E na hora da venda você acha que não Você está vendendo, você está se aproveitando Não estou falando que é o seu caso necessariamente Mas que é o caso de muitas pessoas que inconscientemente trazem isso Então, o que eu vou te pedir é o seguinte É uma aula completa onde você está servindo o tempo todo. E se você realmente acredita no seu produto, na sua solução, na sua mentoria que vai ajudar essa pessoa a desenvolver o hábito da leitura de maneira mais profunda, de forma a realmente colher os maiores aprendizados ali daquele livro, daquele recurso, poder aplicar na vida e assim conquistar mais resultados na área que for, cara, um serviço se você não vender para ela. É um absurdo você que tem esse conhecimento guardar isso só para você. E não dá para passar esse conhecimento em uma hora gratuita, uma hora de aula gratuita. Você dá para passar o um nível de conhecimento, mas a transformação só acontece com a sua mentoria em quatro semanas ou com o seu desafio. Então, se você realmente acredita no seu resultado e no valor que você vai gerar na pessoa porque você já vivenciou tudo isso, é sua obrigação vender. É, então, é só mudar a palavrinha do vender para servir. que aí você está servindo. Você está... Vários serviços você vai servir sem ser remunerado por eles, mas outros serviços você vai ser remunerado por ele. Então, você é um é. grande educador e servidor. E é a partir dessa ressignificação da imagem da palavrinha vender e de todas as todas as cargas que elas, que ela traz... É você vai conseguir fazer de uma maneira muito mais confiante. Tá? Excelente. Então, e é fez sentido aí para ti. Fez muito sentido, faz muito sentido. Beleza? Beleza então, eu já bem. sucesso, sou fã do seu projeto, acho que vai ajudar muita gente. E assim Beleza. que tiver mais avanços aí, vai compartilhando lá na tribo para a gente dar super feedback. Beleza? Beleza. E esse, esse, esse projeto aí do... do... Que você está lançando hoje é, é, Vamos participar dele, vamos... vamos participar, não é que eu vou compartilhar mais coisa boa. Estamos juntos. Beleza, meu irmão. Muito obrigado. Obrigado pela presença, sucesso, espaço próximos passos. Obrigado, meu irmão. Obrigado por tudo.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 um negócio online minimalista então clica aqui embaixo você não vai se arrepender então galera júniorzão aí por membro da tribo que vem agregando muito valor e vocês viram como o projeto é legal né como o um projeto é bonito e queria compartilhar com vocês aqui novamente né para quem não pôde participar aí esse evento que vai rolar então eu botei o link aí novamente que é o workshop é, no Mi. então é, de lançamento no Mi. na verdade, vou compartilhar outra coisa aqui com vocês. Ó. Vou compartilhar essa... Aqui, ó, que está bem detalhado para vocês verem. Estão vendo aí, ó? Então, nesse link, vocês clicando, vocês vão vir para cá, tem esse videozinho, tá? Videozinho bonito aqui, nove minutinhos, explicando rápido o que, que vai rolar nesse, nesse evento. 2990 galera, é simbólico o valor desse investimento, só para vocês se comprometerem com vocês, porque olha a quantidade de eventos gratuitos que vocês participaram e não foram porque era de graça, porque tinha né, outra coisa, novela, final de Big Brother tal, então aqui é uma forma de vocês se comprometerem, vocês internamente falar não, isso aqui é importante, eu vou me dedicar e aparecer lá em tal momento. Então vai ser quinta-feira, dia 16, tá? horário. Vão ser três horas de workshop, das 19 às 22 no Zoom, sala fechada. Vai ter um grupo fechado aí pelo WhatsApp. Parabéns para quem já entrou, que eu vi uma galerinha aí já é, participando. E aqui vocês vão entender um pouquinho melhor de como funciona tal, né? O que, que eu vou revelar. Vou revelar três segredos aqui para você já começar do jeito certo, entender né, por, onde, por onde começar diante de tanta confusão. Mas também vou trazer à base essa estratégia minimalista aí, que tem três grandes pilares, né? o essencialismo extremo, né? para simplificar a sua vida, simplificar as etapas de negócio, o pilar do check-up, né? 360 do seu público, para você entender de forma profunda né? quem você vai ajudar, e o beta permanente, que é essa mentalidade de evolução contínua. Então, foram esses pilares que eu utilizei para essa estratégia aqui, que em três dias eu consegui lucrar. Não é faturamento, tá? Isso entrou no bolso para comprar. Comprar chocolate, se eu quiser, tá? 41.790, isso rolou no mês passado, tá? Então, aqui tem todas as informações tal, tá? vocês podem garantir de boa a participação de vocês, tá? Então, that's it. É... Eu estou vendo agora se tem alguma pergunta. Eu acho que não, então botei aqui, ó, o linkzinho aí com os detalhes. Deixa eu ver, passando aqui no, no chat, galera. Ah, ó, vou abrir em breve novas vagas para a tribo, tá? A tribo não é curso e não é comunidade, é a tribo. É algo especial que traz tudo isso, mas também traz muita... Traz simplesmente um, um senso de família muito forte, vocês podem ver por aqui, né? pessoas especiais que estão se tornando amigas minhas, então é legal que na tribo eu tenho quem eu gostaria de sair de férias, tá lá, né, e a gente troca muito e cresce muito junto, né, então esse é o grande, é, o grande, o grande tempero, né, e lá em termos de entrega, é, tem mentorias a cada 15 dias, né, workshops com convidados especiais, grandes nomes aí do marketing digital, mas também do, do, da área de autoconhecimento, a gente faz desafios, tem as famílias que se acolhem, participam em grupos menores, grupos temáticos. A gente tem a aldeia da tribo, onde as pessoas podem também oferecer os seus serviços. Né, e assim conseguir, né, ali dentro da tribo, já ter os seus clientes. É, por exemplo, tem uma galera agora que está oferecendo gestão de tráfego minimalista, né, para suportar essas estratégias aqui que eu venho compartilhando. É, tem um cantinho do café que a galera compartilha coisas mais aleatórias também. Então, isso tudo é numa plataforma fechada, que se chama Circle, né? Que eu customizei e é acessível aí via celular, via desktop, para a galera toda participar. Então, está sendo o maior projeto da minha vida, sim. Que é o um projeto que eu quero que ele... for né? vou dedicar energia e amor aí durante anos, para que ele, que ele continue evoluindo, né? Estamos aprendendo bastante, e aí, provavelmente nas próximas semanas, agora em setembro, vai abrir uma, uma nova. Vou abrir novamente, né? Porque a gente tem ciclos de três meses, né? Dentro da tribo. Então, é, é um suporte humano, que nem a Leila falou. Aí, né? Tem a Pé Descalço, que é a Lu, que é uma querida community manager, que está 24 horas ali acompanhando a galera, dando suporte. Então, é, é bem especial, tá? Mas o foco hoje aqui é para vocês descobrirem essa estratégia minimalista aí, nesse workshop. Então é só clicar no link, vou botar aqui novamente, e assim vocês podem garantir a vaga de vocês. Só teremos aí né, 100 vagas, tá bom? Então, se fez sentido tudo que eu falei aqui, a gente se vê lá e participa juntinho, tá bom? Bom então, galera, obrigado pela participação, presença de todos. Espero que tenha gerado valor na vida de vocês e vejo todos em breve aí no workshop lançamento no Mi. Tá bom? Grande beijo, boas noites e até breve.